Pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, estamos aqui para estrear essa nova série de vídeos Que é o Manual do Jogador Nessa série, nós vamos ter aí tanto para o Clash of Clans quanto para o Clash Royale. Nessa série de vídeos, nós teremos a abordagem aí de cada tropa do jogo, além de dicas, estratégias e muitas outras coisas e ensinar a você que tem vontade de aprender como ser o melhor jogador tanto de Clash Royale quanto de Clash of Clans. Me dá muito trabalho para produzir e elaborar vídeos como esse, então se você puder compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever logo agora no início já vai me ajudar bastante, ok? Então vamos começar o nosso manual do jogador de Clash of Clans de hoje tratando do Bebê Dragão. O Bebê Dragão atualmente é a tropa mais recentemente adicionada no game junto com o Mineiro. É uma tropa que teve sua origem no Clash Royale e que foi recentemente adicionada no Clash of Clans, precisamente aí no dia 24 de maio de 2016. Ele não tem uma diferença visual dos seus quatro níveis de atualização, mas eu acho que isso muito provavelmente, em breve, será implementado no jogo as mudanças visuais do bebê dragão do nível 1, do nível 2, do nível 3 e assim por diante. A única coisa que muda do bebê dragão do nível 1 o nível 4 são os seus status, sua vida, sua o ataque nós vamos falar disso logo logo então o bebê dragão é capaz de atacar unidades terrestres e aéreas ele dá um dano em área de um quadrado para cada lado do seu ataque central portanto como é um dano em área pequeno né ele é ele é bem pequenininho, esse dano é mais notável quando ele ataca outras tropas, quando você usa ele por exemplo como uma tropa defensiva no seu castelo de clã, além do dano em área ele também é capaz de atacar a distância, sendo também uma tropa aérea portanto o bebê dragão, ignora qualquer muro, e também é ignorado por construções ou tropas inimigas que não são capazes de atacar tropas aéreas como por exemplo o canhão. Ele não tem um alvo preferencial, então ele ataca a construção inimiga que estiver mais próxima, com exceção nos casos de que alguma tropa aliada próxima seja atacada pelos heróis inimigos ou pelas tropas do castelo do clã inimigo dessa forma, os bebês dragões que estiverem na região ali vão se voltar contra as tropas inimigas assim como acontece com todas as suas outras tropas, com exceção das, daquelas que têm os alvos preferenciais. Bebês dragões podem ser considerados melhores que seus pais, né? que são os, os dragões adultos porque eles usam metade do espaço que um dragão utiliza. No caso, o bebê dragão ocupa 10 espaços dos seus acampamentos. Eles têm mais do que a metade da vida do dragão, sem contar o seu modo fúria, que eu vou falar logo a seguir. Apesar disso, comparado o custo de elixir por espaço utilizado do bebê dragão, ele é um pouco mais caro. O custo por espaço utilizado do bebê dragão de nível 4 é de R$ 1.800 por espaço. Ele ocupa 10 espaços dos seus acampamentos, e ele custa 18 mil de elixir no custo total, quando ele está no nível máximo. Então, por a cada um espaço que ele ocupa, ele gasta 1.800 de elixir. Comparado com outras tropas aéreas, o bebê dragão tem um custo intermediário, podemos assim dizer, porque o balão, por exemplo, tem um custo por espaço utilizado de 1.000 de elixir, mas o dragão de nível 5 tem um custo de 2.100 de elixir por espaço utilizado no acampamento eu não vou comparar ele com outras tropas de elixir negro porque aí os cálculos seriam outros, mas dá pra gente notar que o bebê dragão não é nem tão caro nem tão barato assim, bebês dragões são mais poderosos quando eles são usados sozinhos ou acompanhados de outras tropas que não sejam aéreas, isso porque ele é a única carta que tem uma mecânica nova que foi implementada no jogo a partir do momento que ele também foi adicionado que faz com que ele dobre o seu dano, essa nova mecânica é chamada a fúria, porém se se alguma tropa aérea se aproxima do bebê dragão, mais precisamente, se alguma tropa aérea fica a menos do que 4 quadrados de distância do bebê dragão, ele perde esse modo fúria e volta com o seu dano normal, que é a metade do dano em relação ao dano quando ele está em fúria, né? Portanto, uma maneira inteligente de você usar o seu bebê dragão é espalhar eles ao redor da vila, usá-los pontualmente em determinados locais da vila do seu oponente. Outra maneira interessante de usá-los é como tropa do castelo do clã, lembrando de não usar uma outra tropa aérea ou mais do que um bebê dragão, se você fizer isso ele não vai ativar o modo fúria e vai dar apenas metade do dano que ele poderia é, causar no nosso, nos nossos oponentes. Lembrando que outros bebês dragões também contam nesse caso, então se você colocar Dois bebês dragões juntos, como eu já disse, eles vão perder o modo fúria. Porém, um bebê dragão do seu oponente ou uma tropa aérea do seu oponente não vai fazer o seu bebê dragão perder o modo fúria. Apenas quando as tropas são aliadas é que ele perde a fúria, ok? Para se defender de ataques contra bebês dragões, é interessante ter sempre suas defesas aéreas no maior nível possível, além de tentar colocá-las mais internamente nos seus layouts, Outra coisa é colocar armadilhas aéreas e minas aéreas perto de suas defesas aéreas, ou mesmo em locais que você julgar ser vulneráveis. As estratégias com bebês dragões são estratégias que cercam a vila dos nossos adversários com bebês dragões espalhados, então colocar as suas minas aéreas em locais mais expostos pode ser também uma alternativa interessante. Dessa maneira, a mina aérea pode cuidar sozinha de um bebê dragão. E as armadilhas aéreas podem dar um dano significativo, te ajudando aí a defender um ataque contra esses terríveis bebês dragões. A quantidade máxima que você pode ter de bebês dragões é 24 no seu acampamento, se você tiver ele no nível máximo. né? Você ainda pode colocar, mesmo que não seja interessante, 3 bebês dragões no seu castelo de clã, totalizando aí 27. E você ainda pode usar dois feitiços de clone, que irão clonar mais 6 bebês dragões. Essas são as tabelas com os detalhes de cada bebê dragão Caso você queira saber um pouco mais, pausa o vídeo e dá uma olhada com mais calma na tabela Tem tudo bem detalhado sobre cada nível e cada quantidade de vida, quanto ele aumenta, quanto ele vai causar de dano, enfim Pause o vídeo e dá uma olhada com mais calma. Vamos falar agora de como usar o seu bebê dragão, uma vez desbloqueado ele no seu centro de vila nível 9. No castelo de clã eu já disse que ele é muito efetivo. Algumas combinações podem ser mortais aí para os seus adversários. Por exemplo, um bebê dragão, uma bruxa e valquíria. Um bebê dragão e o restante de magos. Principalmente utilizá-los em castelo de clã para as vilas de centro de vilas menores, como o centro de vila nível 7 ou inferior, que estão participando das suas guerras. Pode ser devastador para os adversários. Agora, como você vai fazer para combater o bebê dragão do castelo de clã inimigo? Uma dica valiosa é que o feitiço de veneno cancela o modo fúria do bebê dragão. Lembre-se que ele causa dano em área, então colocar várias arqueiras uma perto da outra é uma péssima ideia. Para combatê-lo você pode simplesmente usar o feitiço de veneno e deixar a sua rainha arqueira cuidar do bebê dragão ou cercar o bebê dragão inimigo com arqueiras e magos. Lembrando que caso possível é sempre interessante trazer as tropas inimigas para as laterais da vila antes de derrotá-lo. Agora vamos falar um pouco de como utilizar o seu bebê dragão na prática como uma estratégia de farm por exemplo. Você pode usar aí 16 bebês dragões, cerca de 50 arqueiras e 4 quebra-muros para dar espaço aí aos seus heróis para entrarem na vila caso seja necessário. Nessa estratégia você deverá focar apenas vilas com os coletores cheios e realizar o ataque basicamente como você faria se estivesse usando bárbaros e arqueiras, cercando a vila do oponente, destruindo todos ou a maior parte dos coletores expostos, lembrando de deixar o espaço necessário para ativar o modo fúria do seu bebê dragão. As vantagens dessa estratégia é que você consegue muito recurso e não precisa usar sequer os seus feitiços, além disso, por ser uma tropa aérea, o bebê dragão consegue limpar facilmente todas as construções laterais, garantindo ainda, além de tudo, uma estrela de dano para você faturar o bônus de liga e que se manter na liga que você estiver, o que é interessante né, para você sempre se manter em uma liga que você está gostando do farm atualmente. Além disso, caso você queira farmar Elixir Negro, o Bebê Dragão pode limpar as construções laterais direcionando seus heróis para posteriormente destruir o armazém de elixir negro que normalmente está centralizado nos layouts dos nossos oponentes essa é uma estratégia que vai te custar cerca de 250 mil de elixir comum sem contar os seus feitiços, que você não vai precisar usar necessariamente, então tenha em mente que ela é uma estratégia mais efetiva para farms superiores a 250 mil de elixir ou farms focados em elixir negro. Uma estratégia interessante para você usar o seu bebê dragão nas guerras ou no seu push é mesclar os seus bebês dragões com valquírias, use seu bebê dragão para cercar a vila do oponente, dessa forma você vai conseguir inicialmente uma boa porcentagem de dano total, cerca de 40% em média. Além Além disso, você vai fazer com que suas valquírias posteriormente possam ser direcionadas para o centro da vila do oponente, o que é extremamente interessante para a estratégia funcionar. Eu recomendo que você use cerca de 15 bebês dragões, não mais do que 15, porque 15 bebês vão ativar a artilharia águia. Então é importante ao atacar o centro de vila nível 11, por exemplo, se ligar nesses detalhes. Com 14 bebês dragões no mapa, você consegue limpar muitas construções sem ativar a artilharia águia. Você vai acompanhar nessa estratégia cerca de 10 valquírias para entrarem na parte central da vila. E é importante que elas entrem acompanhadas dos feitiços de fúria para potencializar o seu ataque e sempre que possível os seus heróis acompanhando as suas valquírias para destruir o mais rápido possível o centro da vila do oponente como feitiço para essa estratégia eu recomendo que você use pelo menos duas fúrias para usar junto com suas valquírias um pulo para que as valquírias não tenham problemas para alcançar o centro de vila dois gelos ou um gelo e uma cura que podem ser usadas depois que você eliminar as torres de inferno do, do seu oponente lembrando sempre de usar dois feitiços de veneno ou um veneno e um feitiço de aceleração o restante dos espaços ou algumas alterações vocês podem fazer à medida que vocês vão se acostumando com a estratégia dessa forma então você vai facilmente garantir duas a três estrelas até mesmo em centros de vila nível 11 full basta treinar o tempo das tropas e dos seus feitiços. Você pode ainda diminuir a quantidade de bebê dragões e colocar duas ou três curandeiras para acompanhar a sua rainha fazendo o famoso Queen Walk. Um ataque usando apenas bebês dragões pode não ser muito efetivo, exatamente porque a melhor maneira de usar o bebê dragão é você se aproveitar da habilidade fúria deles. Caso você use muitos bebês dragões, eles eventualmente, ao se aproximar, vão acabar perdendo a fúria. E isso vai acontecer à medida que eles forem avançando no layout do oponente. Eles vão se aproximar, vão perder o modo fúria e você vai perder a vantagem da mecânica de dobro de dano dos bebês dragões. Eu não vou entrar muito em detalhes das estratégias que você vai poder utilizar, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e muito cansativo. Mas eu espero que essas dicas e estratégias possam ter clareado a mente de vocês em como usar o seu bebê dragão nas estratégias ofensivas Em como colocá-lo de uma maneira defensiva Até porque, por ser uma tropa nova Muito ainda se discute de como utilizá-lo da maneira mais eficiente Vai ser difícil você encontrar estratégias nesse momento para você se basear. Mas caso vocês queiram, eu posso elaborar um vídeo complemento a esse vídeo e lançar no canal em um futuro próximo, falando apenas de estratégias de ataque usando o Bebê Dragão. Para isso, vou precisar que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam até agora. Então é isso que eu tenho para dizer sobre os Bebês Dragões. Se você acha que falta alguma informação, por favor, deixe aqui nos comentários. É muito importante para mim saber a opinião de vocês, para saber se eu preciso ou não fazer um vídeo complemento. Para saber se vocês gostaram do formato Esse é apenas o primeiro vídeo da série E é muito importante eu ter o feedback de vocês O que vocês acharam, ok? Por favor, deixa seu like se você gostou Ou se você não gostou, deixa aqui sua crítica construtiva Deu muito trabalho para escrever e produzir esse vídeo Além disso, eu peço encarecidamente para vocês votarem aqui nos cards do YouTube Ou mesmo nos comentários Quais tropas vocês querem que apareçam no próximo manual do jogador de Clash of Clans Se você também joga Clash Royale, não se esqueça de Conferir o vídeo que eu fiz nesse mesmo formato falando do bebê dragão no Clash Royale. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos sugeridos. Caso vocês queiram aprender mais sobre o jogo, eu já produzi muito conteúdo informativo sobre Clash of Clans e eu vou deixar alguns deles linkados aqui nos cards do YouTube e na descrição desse vídeo. Para você que quer aprender um pouco mais sobre Clash of Clans. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário, sua crítica construtiva, de escolher qual a próxima tropa que você quer que apareça. Deixa seu like, se inscreve no canal caso você tenha gostado do vídeo e quer mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima!